Óculos escuro em plena noite, olha nada a ver, será que isso é o medo de me combater? Olhar no olho, você vai ficar de molho, não me encolho, com certeza adversário eu não escolho Porque a é peita do Nike, mas eu faço arruaça, just do it, mais uma rima apenas faço. Tipo uma tradução, entende aqui no é o comercial, eu chego e detono nos clones É muito mais antigo, isso aqui que é mais ágil E com certeza o Gustavo aqui já tá mais tático Com certeza, mano, é tipo um sistema pneumático É tipo comercial, sou tipo CR7 Pra ganhar desse cara vai ser muito fácil Qual cara é? isso, tem resposta, só o Vai deixar da flow 30 segundos, é isso que eu gosto Acaba com a vida dele Meu mano, sabe que eu te mato agora? Porque meu pisal é que de outro mundo, pô. Você fala que é comercial pá, porque na batalha cê não dura 30 segundos. Então, sabe que eu acabo com seu crânio, pô. Sabe que aqui eu sou insano, né? Cê sabe que isso agora eu vou te mostrar, mano, que meu rap é instantâneo. Ele quer tentar comigo, ou oh. sabe que ele é vacilão. é yeah. Fala do óculos escuro na batalha, sou só atrás acima de Amarção. Então, cê sabe que ele é raivã. Só que eu já te mostro, mano, deficiente. Porque minha visão é lá na frente. Então, parece que eu tô de zoom com lente Só que você não entende, meu mano. Agora talento tá você não tem Eu tirei esse óculos, você se fudeu É igual o Ciclope no X-Men mas oh, mais um Ciclope na, na batalha Que bonito Que bonito Hoje tá cheio de X-Men, Hulk E a hora Vocês ouviram, vocês já sabem como funciona Pela ordem, barulho para Gu oh. Barulho para Gaflou oh. 1 x 0 Gaflou, terminou Sim. volta sorte a nós DJ Você é o tipo de cara que cai contra mim se apodrece, cê vira do noturno e vê se desaparece Porque cê tá ligado, meu mano, Gaflo Gaflow tem sede Se você é uma muralha, eu sou ninguém passa a parede Então, eu te bato agora, entende a referência Na sequência cê debocha, só que cê não tem essência Então cê sabe, mano, Gaflow é nota 10 Eu pego esse deboche e eu piso com meus dois pés Então fiz se foda pra mim, você aqui não é nada Cê só toma porrada, eu já te explico, eu sou sem seis, Porque cê colou aqui no foi? Foi nada, você tá capeta de polo. Mas na sua derrota eu dei um play. E oh! aí, Vai deixar 30 segundos de resposta para Gu violentamente matar ele. Aqui, ó. Sabe que você apanha com certeza, isso é normal. Sabe que você é deu. Artificial na era rede social, sabe que você tomar um pau com certeza mano nessa. Vida. Normal. Gustavo é tipo atividade paranormal. Você fala que é tipo o Ciclope Mas eu tenho que te relembrar Esse cara tá copiando a minha rima Já mandei ela em Santa teresinha lá pro GTA Ele pode confirmar, foi o um pioneiro Sabe que você não é verdadeiro Com certeza esse cara é traiçoeiro Sabe que você aqui não é verdadeiro Pode até falar com tudo Sabe depender de eu, não me ludo. Com certeza você é imundo Nessa vida eu sou muito profundo Com certeza mano, você não tá bom Porque esse cara não tem o dom Você fala que é um protagonista do X-Men Se for o Ciclope comeu muito XP com <risos> Falou com o cara o o preparo físico do irmão 45 minutos de rio Gustavo tá foda hein mano. Pela ordem Barulho para Gaflow oh! Barulho para Gu oh! Barulho para o terceiro round família Resaltou oh! a balada, um parou aí pra bate e volta Gu na voz yes. DJ Sorta quando você quiser Caraca Yeah. yeah yeah yeah yeah o bit é do naz, mas esse cara é baba ovo pra vocês você rima bem então nasce de novo eu tenho que falar que você é um otário Gustavo é metade homem metade extraordinário como se fosse nice like mas você toma um dislike não aguenta quando pega o mic tipo street fight aqui é pronto pro combate mas você não ganha pois você só fica no empate tudo bem falou de X Bacon porque é um idiota então pede adicional e acrescenta derrota você pode até tentar meu talento detect ele fala street fight te mato perfect mas só perfeito na pista, na lista, risco Vou te mostrando que cê não vale um fisco Entendeu? Cê só vai tomar, aqui é porrada Te falo de lanche, cê não vale um x salada Claro que eu não falo x salada Independente, esse cara é muito mais comum Falando aqui, citando até um x salada Eu te dou um conselho, amigo, invista em comprar um deu o um conselho, mas cê vai dar de novo Você é um x porque só baba meu ovo Então pega a pizza, Braco nas rimas cê paga pau Tá ligado, mano, aqui é sem ladarinha Com certeza, mano, essa rima é que é minha Porque eu vou falando papo aqui de novo Você que copia minha rimas e eu que sou baba-ovo Braco, a se assemelhe Não tem resposta toda vez falar que a rima é dele Só que eu já te faço na moral Tô obrigado a saber tudo que cê rima Eu não tenho bola cristal